Ei, e aí? Você não vai pro pátio? Não. O promotor me propôs um trato e eu preciso pensar muito bem no assunto. Eu só vou sair depois de tomar minha decisão. Ele tem certeza que eu faço parte da famosa dupla de hackers Cebolão e Pimentinha. Mas eu acho que ele não tem provas, entende? Ah, então você é um deles. Saiu no jornal a prisão de vocês. Mas você é o Cebolão ou o Pimentinha? O Cebolão. Tá famoso, hein, cara? Acho que eu não vou pro pátio, não. Vou ficar e ouvir a sua história. Diz aí, que trato o promotor te propôs? É o seguinte. Se eu confessar o crime e o meu parceiro não confessar, eu saio livre e ele fica preso por 10 anos. Se eu confessar e o meu parceiro também confessar, eu e ele ficamos presos por 5 anos. Se eu não confessar e o meu parceiro confessar, eu fico preso por 10 anos e ele sai livre. Agora, se eu não confessar e o meu parceiro também não confessar, nós dois ficamos presos por dois anos. Entendi. Você pode se dar bem ou pode se ferrar. E o Pimentinha também. Dependendo do que você e ele decidirem falar. Pois é. Eu não quero me dar mal, mas eu também não quero sacanear o Pimentinha. Eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com o meu parceiro. Impossível. O teu parceiro foi transferido para outra cadeia. Eu sei. Por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho o que fazer. Olha só, como preso antigo, acho que posso te ajudar. O trato que o promotor te propôs é um problema matemático conhecido como o dilema do prisioneiro. A única solução pra você sair daqui o quanto antes é pensar estrategicamente. Esse cara só pode estar de sacanagem comigo. A única solução pra eu sair daqui é cavar um túnel. Você tem uma colher aí pra me emprestar? Calma, rapaz. Isso é um jogo. E acho que pode te ajudar bastante. Um jogo em um sentido mais amplo pode ser entendido como uma disputa que envolve dois ou mais competidores em busca dos seus objetivos. O trato do promotor é um jogo? Só me faltava essa. Esperto ele, hein? A Teoria dos Jogos é um ramo recente da matemática, surgido nos anos 1930. Ela estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu empenho, como nos jogos de tênis, xadrez, bolinha de gude e tantos outros. A Teoria dos Jogos também é muito útil para análise de situações como os investimentos no mercado de ações, a competição entre empresas pela conquista de um mercado, as eleições e até mesmo as guerras. Ela começou a ser desenvolvida para ajudar na compreensão do comportamento da economia. Mas, durante os anos 50 e 60, o período da chamada Guerra Fria, passou a ser utilizada pelas grandes potências para montar seus arsenais nucleares. Hoje, ela é aplicada em diversos ramos do conhecimento, como as ciências políticas, a biologia e as ciências da computação. Os principais estudiosos da teoria dos jogos são... John von Neumann, Oscar Morgenstern e John Nash, cuja vida inspirou o filme Uma Mente Brilhante. Cada tipo de jogo ou disputa é um sistema comandado por regras próprias. Quem está envolvido num jogo só consegue tomar as decisões corretas quando conhece bem os mecanismos envolvidos na disputa. O dilema do prisioneiro é um jogo que tem vários resultados possíveis e você tem que pensar estrategicamente. Analisar cada alternativa de acordo com as possíveis decisões que o Pimentinha tomar... Ei! Cebolão, você tá aí? Não, eu tirei férias, fui pra praia. Não é hora pra brincadeira, ó. Você não disse que isso era um jogo? Rapaz, nem todo jogo é brincadeira. No seu caso, se você jogar errado, pode ficar 10 anos em cana. Olha só, a matemática conseguiu entender e classificar as mais variadas situações de disputa, dos jogos mais simples, como o dominó, até a guerra. Eu, hein? Agora ele vem com matemática. Ha, ha, ha. Tô morrendo de rir. Eu já disse que o papo é sério. Acorda, garoto. Olha, uma coisa eu garanto. Quem sabe identificar as manhas do adversário consegue maximizar as chances de vitória. Bom, você tem duas estratégias de ação. Te dou uma chance para descobrir quais são. Hum, tudo bem, vamos lá. Eu posso confessar que o Pimentinha e eu somos a dupla de hackers. Ou posso ficar quieto. É isso? Isso mesmo, Cebolão. Então vamos organizar as informações para que todas as possibilidades fiquem bem claras. Você, Cebolão, pode confessar o crime ou ficar calado. Essas são as suas possibilidades de contribuição no jogo. Para o Pimentinha, é a mesma coisa. Ele também pode confessar ou calar. Agora, a gente preenche a tabela com as escolhas que vocês têm e as consequências dessas escolhas. Você confessa, ele confessa. Vocês dois ficam presos cinco anos. Você confessa, ele fica calado. Ele fica preso 10 anos e você está livre. Ele confessa, você fica calado, ele fica livre e você preso 10 anos. Ele fica calado e você também. Os dois ficam presos 2 anos. Maravilha, já decidi. Eu vou confessar, assim eu fico livre e o Pimentinha passa 10 anos preso. Tomando essa atitude, você só está querendo maximizar o seu ganho, que é sair livre. Só que essa decisão só faria sentido se você estivesse jogando sozinho. Presta atenção, seu bolão. Teu parceiro pode estar pensando exatamente da mesma maneira que você. Ou seja, ele também pode confessar achando que assim vai ficar livre da prisão. E aí, os dois espertos vão ficar presos por cinco anos. É, eu não tinha me ligado nisso. Mas se eu ficar quieto e ele confessar, eu fico dez anos na cadeia. Certo. Mas vocês são parceiros ou não são? Você pode ficar calado, confiando que ele também vai ficar. Se der certo, vocês dois ficam presos apenas dois anos. Entendi. Às vezes a melhor escolha é aquela que é melhor para todos, né? Isso mesmo. Esse seu jogo não é de soma zero, onde o ganho de um é sempre a perda do outro. Dependendo da decisão que cada um tomar, os dois podem sair perdendo ou então podem obter ganhos relativos. Vamos ver de novo as possibilidades. Na primeira, você e o Pimentinha traem esperando levar vantagem. Nesta, você trai esperando levar vantagem. Nessa outra, o Pimentinha trai esperando levar vantagem e aqui a amizade fala mais alto e os dois levam alguma vantagem relativa. Bom, eu tenho que pensar bem. A gente só foi preso porque o Pimentinha vacilou e usou um código de programação que eu não tinha terminado. Eu tô fulo da vida com ele. Se bem que ele também tá fulo comigo, porque eu falei que o código tinha ficado ótimo pra invadir computadores de banco, mas eu esqueci de avisar que ainda não tava pronto. É, e pelo jeito o promotor percebeu isso. Resolveu propor o trato, quer dizer, colocou vocês no dilema do prisioneiro. Você tá percebendo que a fidelidade entre vocês é o que está em questão? Puxa vida, o Pimentinha é meu parceiro de anos, mas amigos, amigos, negócios à parte. Então, fidelidade ou pragmatismo? O Pimentinha pode pensar do mesmo jeito. Este é um jogo simétrico, quer dizer, é um jogo em que os dois jogadores têm os mesmos ganhos, as mesmas penalidades, enfim, as regras e estratégias são iguais para vocês dois. Entendi. Se eu não confessar, eu vou ficar preso por dois anos, ou dez anos. Se eu assumir o crime e confessar, eu posso sair livre ou ficar preso por cinco anos. Aí, amigão, a análise da teoria dos jogos foi útil para deixar as opções bem claras. Só que eu continuo com um dilema. Eu vou ficar quieto aqui na cela, por enquanto, pensando no que fazer. Não é por acaso que essa situação é chamada de dilema do prisioneiro. É uma decisão difícil. E você aí na sala de aula? O que faria? Eu acho que é uma boa discutir esse dilema com os colegas e tentar encontrar a melhor solução. Se bem que, pra mim, pro Cebolão e pro Pimentinha, o melhor mesmo seria não ter cometido crime nenhum assim a gente não precisaria estar em cana né? Bom gente então tchau para vocês e até daqui a oito anos, três meses e 12 dias.